Fala galera, beleza? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre a plataforma de investimentos Binomo. Para quem não conhece a Binomo, é uma plataforma de investimentos onde através da análise gráfica a gente busca um lucro. Então você pode estar fazendo a sua análise e decidir se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer. E você acertando sua previsão, você obtém seu resultado. E enfim, eu comecei a trazer vídeos aqui da Binomo no canal desde o iniciante, vamos dizer assim, até o avançado. É uma série de 10 vídeos que eu tô fazendo, já estamos na reta final dessa série e você pode conferir todos os episódios aí em cima nos cards. E nessa série cada episódio a gente está abordando um tópico desde como operar, como sacar, como depositar, enfim, várias e várias coisas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os torneios da Binomo, então é um assunto mais específico, por isso é legal você assistir todos os episódios para entender detalhadamente da Binomo. Enfim, estou aqui no Binomo Help Center, que é o centro de ajuda da Binomo, e aqui a gente tem uma seção de torneios. Vou clicar aqui para vocês para poder explicar certinho para vocês pela própria descrição da Binomo. Então, o que é um torneio vamos lá um torneio é uma competição entre traders trata-se de um evento com tempo limitado e um fundo de prêmios você pode participar de torneios para testar suas habilidades ou diversificar suas negociações e existem dois tipos de torneios os gratuitos e o com participação paga. O objetivo é ter o maior saldo de torneio no momento em que a competição terminar. Depois disso, o fundo de prêmios é dividido entre todos os participantes que se classificaram em posições premiadas. Então, como você pode navegar na guia torneios? Primeiro você encontra a lista de torneios disponíveis no lado esquerdo da plataforma. Ó, oh, observação, na nova versão do aplicativo Android, você encontra a lista de torneios na parte inferior da plataforma. Depois, você clica no torneio para ver o fundo de prêmios garantido, que é o total em prêmios, saldo inicial, custo da recompra ou e o número de ganhadores. Nos detalhes, você verá o número de participantes, as condições do torneio e o horário de início e término. O placar mostra os participantes e os principais traders do torneio e observação, os torneios no aplicativo do celular são disponíveis para traders que fizeram um ou mais depósitos. Um torneio ocorre em uma conta separada que opera em uma moeda virtual do torneio, que é a moeda T. Quando o torneio para o qual você se inscreveu começar, essa conta aparecerá na seção do saldo. Então a gente tem conta real, conta demo e a conta do torneio. Muito legal, galera! Então você pode participar de diferentes torneios ao mesmo tempo alternando entre as contas. Cada conta tem o um nome do torneio. Como a gente viu, o objetivo de cada torneio é conseguir o maior saldo possível no final. Quando você conclui negociações bem-sucedidas, o saldo do seu torneio aumenta e você fica sob posições na tabela de classificação. Os resultados são calculados durante o torneio e até o seu encerramento. E lembrando, você pode estar acessando a Minomo, tem um QR Code aí que ficou durante esse vídeo inteiro na tela, você pode estar acessando e tem o um link direto aí no comentário fixado. Você pode ir na seção aqui da Minomo Help Center e ver mais detalhadamente aqui, né? Mas eu acho que já deu pra entender bem. Mas obviamente, você querendo entrar no torneio, vê certinho aqui se ficou alguma dúvida, mas eu acho que é bem simples de entender. Você entra no torneio, participa do torneio e pode estar tá ganhando o torneio. É isso, cara. É muito simples, né? Aqui a gente tem um pouquinho do placar do torneio, né? Que aparece a posição que você pode ficar, tá vendo? Aqui a gente vê a questão do horário do torneio, é quando acaba, quando começa, né? Como a gente já viu. Mas aqui tem tudo detalhado pra vocês. E basicamente é isso, galera. Eu resolvi fazer esse vídeo falando dos torneios, porque eu sei que é a dúvida de alguns aí, e é muito legal, né? E eu acho que a gente já tá num ponto aqui, que eu já trouxe vários vídeos da Binomo, e chegou o momento eu acho que de falar dos torneios, né? Porque assim, quando você é mais iniciante é mais difícil os torneios, né? Pra você tentar ganhar, obviamente, mas depois que você vai se aprofundando na Binomo, vai tendo estratégias, vai sendo consistente na plataforma, vai tendo lucros, aí eu acho que os torneios fazem muito sentido, porque aí você realmente tem um grande potencial de tá vencendo eles. Então, achei legal fazer esse vídeo aqui pra vocês, se você queria saber o que que é um torneio da Binomo, ou se você queria participar, espero que esse vídeo tenha tirado todas as suas dúvidas. E para finalizar, só avisando que a Binomo é uma plataforma para maiores de 18 anos, e existe o risco de perda de capital, mas a gente tenta sempre estar tá melhorando as nossas estratégias e estudando para termos os lucros, ok? Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!